Ué, era pra pôr capaz. O farol também liga, hein, mano. Aqui o farol. tá aceso, tá, peraí. tá aparecendo. Por um que? Olha. Meu Deus, isso sai daqui. Esse doido que é. então, vamos lá. Pera aí, vamos ver aqui. Pera aí. Fala aí, rapaz. Opa! Diga aí, o que é que tá precisando? Eu, eu tropecei, bati a canela bem no, no canto, no, no meio fio. É. é Deite lá na cama que eu já tô indo lá. Cuidado de você, viu? É, eu só queria um pouco indicar pra você que eu tô com meio pequeno. Acho que é hacker? Nada, ele fez anti-RP anti mesmo. Ele pegou o ônibus e ficou atropelando ainda. Vou ligar pra polícia. Firmeza. Você sabe como é que liga pra polícia? Eu tô. Eu tô sabendo fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar. Não é só apertar enter? Polícia? Sim. Então, tá indo não. Ô, médico! Médico! Calma aí, meu parceirinho, calma aí. Só um minuto. Me jude, só... que eu tô morrendo. Só um minuto, só um minuto. Também tô, mas calma aí. Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu tô esperando lá dentro também. Então, eu vou deitar lá também. Médico, me ajuda, por favor. Se ama. Ô, médico. Pode deitar, pode deitar. Opa, Ivo. Pode falar, mano. Tranquilo, Ivo. Só um minuto, que eu tô fazendo um atendimento aqui. Só um minuto. Eu falo com tu. Santos. Eu já volto então, mano. Tá, vou aplicar uma injeção aqui em você, viu? Você ok. Tá bom. Como você falou falar pra você que eu não tenho dinheiro? Você acredita? E aí, então, é fazer o que, cara? Tem então, como você fazer só hoje esse tratamento de graça? Aí, médico, coloca seu pix aí, mano, pra eu te mandar eu tenho. É, é 2398. 2398 Valeu, médico Não, foi não, foi não aqui Não foi não, médico. O, médico o que é que você tá sentindo? Muita dor na perna Era você que tava no ônibus? Não, não era não Era outro, era o... Era outro cara, eu tava lá com você conversando Ô médico, não foi não o tratamento aqui, me ajuda Calma aí, meu parceiro toca é o Pix? Sim, é... 2398 Pix E aí, e aí cara, o que oh, aconteceu? Oh, oh, eu bati de carro. Era você que tava no ônibus? Não, eu tava não, de carro. Não, que... era ele não, não, era ele não. É outro cara. O cara quebrou as viaturas, tudo que tava ali na frente, mano. Nossa... Meu... <risos> Como que tu paga? Que eu tô sem dinheiro na carteira, só no banco. Pix, PIX Eu tô sem eu tô sem Pix Aí fodeu Tem <risos> é cinco dias que eu não tô com o celular É, aí é foda, cara, porque tá todo mundo agora vindo pra cá sem dinheiro, mano Aí é aí hospital particular, não tem como tá atendendo de graça, entendeu? Ô, mano, eu só tenho dois mil no banco Outra Eu bem, vou ter que é comprar comer com esse, com, com esse dinheiro, aí você não vai me salvar? Eu tenho 18 mil, médicos só que, tipo assim, tá no banco. Então, cara, vocês têm que procurar um emprego na cidade, cara. Eu vou procurar, mas se tipo, tem é como se vocês só por, por hoje, graças. Meu Deus, aqui dentro não tem okay. banco, aqui dentro, dentro do hospital? Ô, médico. Não, Ô é, médico! E aqui tem. Aqui não tem. Só tem dois. Aí ah, é cara. Ei, meu Deus do céu. Ô médico! Eu tenho um segundo de vida só. Eu vou até lá e eu vou bater. De carro de novo. Ô médico, tá me escutando, médico? Ô, médico. os Santos. Médico. Na escuta, Santos. Ei, médico. Na moral, passa Eu o contato Eu já tenho dois aí. mil. Como é que faz? Oi. Passa o contato aí. Só um minuto. Ah, caramba. Eu vou trabalhar ali 373. de um pouquinho até conseguir os três mil. É, 373... É. Opa! 353. Meu Deus, o que que é isso? 373, 353. Ô doutor, tem como dar uma olhada aqui na cabeça? Ô médico, me ajuda aqui na tá, 3 aí, três, aí três, na cama nossa. que eu já atendo vocês, tá? Ô médico. 373 e 353. Ô médico. Caralho, vou ficar aqui. Ô médico. Ô médico, você tá atendendo não? O que é que tá acontecendo, cara? Ah, não Pô, sei. É? é sério isso, cara? Meu você tá me entendendo, não? cara. Calma aí, calma aí. Não, já cheguei. Mike... Ah, meu Deus. Valeu, então. Só deita aí. O outro, louco. O que é que você tá oh, fazendo, Ô, acho que meu joelho ali tá roxo demais. Achei. O que eu quero e ver, eu ver a que paga deu... o resto, calma aí. Quero ver o que deu com o meu joelho que tá muito roxo, hein. Tá indo, doutor? Só um minuto, só um minuto, viu? Barra e. Caramba, agora que eu vi. Ô, doutor, eu tenho cartão. Calma aí, cara. Tem um cara pra cinco louco aqui dentro. Aí é, pior que os cava tão vindo tudo sem dinheiro, cara, aí não dá pra atender sem dinheiro. Toda vez... Ah, então. Qual que é o Pix do senhor aí? O Pix é 2398, tá? É 3 mil, tá? O atendimento... Vou aplicar a injeção aqui em você, viu? Já mandei aí. Agora que eu percebi que... Acho que eu tô com... Alguma coisa na barriga tá inchada. aquele outro lá, aquele outro não tá bem não é mano, então, que não dá não dá pra tá atendendo de graça, entendeu? O hospital particular e eles tão vindo toda hora, mano. Sem dinheiro. Então, os os caras vêm sem dinheiro aí, fica louco, né? É, e tem emprego na cidade, os caras não querem trabalhar não, mano. Vai! Uh! Tô bem agora! Brigadão, viu! Valeu, valeu! Ô, doutor, como que paga com esse cartão? Então, você não tem o um cartão aí? Eu tenho o um cartão. Então, tem como pagar pelo cartão. Tem como? Como tem. que faz? Você vai eu... no banco, você, vai... você tá com o celular aí? Não, eu tô, eu tô sem celular, eu, eu me roubaram. Vai dias, eu não comprei outro. Hum, deixa eu ver aqui, como que você vai fazer. Porque a última vez que eu vim aqui, o rapaz me ensinou, é... Apertar base e enviar o como fala? Enviar, eu acho, não sei. Vou tentar aqui. Tá, você vai você vai apertar.. Você vai metalizar, coloca T e enviar. Você vai é. metalizar lá e enviar, vai aparecer uhum. o cartão. Que é, é... aí eu sou meio eu sou meio lento nessas coisas em né? ar né que fala né Vi viar você vai ficar lá na frente de novo isso vou vou ficar lá na frente eu vou lá eu vou lá sacar esse dinheiro eu já vem Certo, certo, vou aguardar, viu? Tá, eu... Não, eu vou pagar, eu não sou desse... dessas pessoas que paga, vem aqui... É que eu não... Ando... Eu... Porque eu, não... Eu... eu não fico com o dinheiro na mão, não, porque... Você sabe. <risos> tá me roubado várias vezes. Ó, oh, cara, eu acho que... Ah, porque você tá sem o celular, né, mano? É, foda. É, tô sem celular. Tá, é... Mas você tem dinheiro na conta? Tenho, tenho dinheiro na conta. Tá, eu vou... Me... Eu vou te emprestar o meu celular, aí você entra na... A sua conta, aí você passa o dinheiro pra mim e passa o celular, beleza? Tá bom. É... Pronto, agora você sabe como é que vem, faz? Vem. Entra no banco. Uhum. Aquele aí, carinha pro... lá, ele vem direto, mano Toda hora ele faz é? isso, cara Ele vem pra cá sem dinheiro, toda vez, cara Eu tô apertando pra pegar o celular aqui Não, oh, apertei o errado eu, eu apanho nessa... Fala Santos, agora no rádio. Santos, que é AP Santos. Aqui tá aparecendo o passaporte, né? Isso, é isso. Passaporte? É, o passaporte é 2398. 2398? É, 2398. Valor três mil mil tá certo? Aí, certo, chegou. Ô, médico, eu tô com dinheiro aqui. Arrumou o dinheiro? Arrumei com o um policial. Eu tô conhecendo essa voz, cara. Esse, esse cabé Santos. Tô com 6 mil aqui agora. <risos> uh, Quase pô, eu passo a bota pra é, passar. Você sabe enviar o celular? Opa, já sei, sei. Vou mandar aqui já. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Show. Falou, valeu obrigado, valeu. doutor. Como é que me ajuda, professor? Quase eu passar por favor, só o dinheiro. 23,98. É quanto o valor? É... 3 mil. Tá aí, passei pra você. Beleza, beleza. Tá, vou aplicar uma injeção aqui pra dor, viu? Tá, mano. Opa, beleza. Pronto, agora você é só aguardar um, um pouco aí, tá? Até fazer efeito. Tá bom, tá bom. Arrumou dinheiro, não tinha dinheiro não, arrumou, viu? Eita E aí, Kleber Então, tá bem, Kleber, eu bem, não tenho medo esse medo. jogo aí não, cara Tá ligado? Cara? Mas, tá bom, não... Mas qualquer dia eu vou baixar esse jogo pra Pra fazer uma live aí com vocês Jogando, tá? Eu vou ver direito aí esse jogo aí Pra mim Tá baixando qualquer dia aí Aí eu faço uma live A gente jogando Ninguém atende o, o suporte? Deixa eu ver aqui o suporte. Aguardando atendimento. Mano, que cara safado, mano. O cara fez um anti-RP aqui, mano. O cara pegou um ônibus e jogou por cima da, das ambulâncias, mano. Opa, Ivo. É, então, o cara fez um, um anti-RP aqui, cara, no hospital, viu? Hum, qual foi o anti-RP dele? O cara pegou um ônibus e passou por cima das viaturas que tava aqui no, no hospital e explodiu todas as viaturas. Beleza, eu vou puxar um aqui pra falar contigo, pode ser? Tá, pode sim, pode